E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Máquia e bora pra Doom! Último mapa, a gente parou, né? Depois de ter enfrentado um Nemesis, né? Então, bora seguir! Vamos ver, a gente já começa aqui. ver o que tem para um lado. A gente olha aqui devagarzinho. Temos alguns zumbis de um lado do outro. Nenhuma música. Não quero gastar muita munição, mas... Ah, sai daqui Opa, opa Bom Vamos lá Vou ir de quad Porque eu não sei Pode ter aqui nos cantos Ok, nenhuma né? uma surpresa Temos um pouco de munição Então vamos lá É Pegar aqui essas armas Vamos olhar aqui Ok, temos um phase Sai daqui Usar um pouquinho a metralhadora. Uh, temos uma arma nova. Vou matar esse cavalo aqui. Parece um cavalo. Você também não... Não vou com sua cara. Não vou usar essa arma aqui por enquanto. Se a gente achar um... Uh. Se a gente achar algum monstro épico... Aí a gente usa uma arma Nemesis, né? Mas a gente não tem... Muito porque por enquanto, né? Bom, eles estão se matando ali, deixa eles. Deixa eu ver o que tem pra cá. Ok. Você já sai daqui. Eu quero um tiro bem dado. Que isso, velho? Uma aparição. Porra. Aqui tem mais uma. Eu não vou perder tempo com você. E é melhor eu parar de usar essa arma. Ela gasta muito. Vou usar como... Tchau pra você... É um hexa. <risos> não... Eu não quero... Não quero... Brincar com você não... Obrigado... Deixa eu ver... Aqui não tem nada... Vamos entrar... Já fico aqui no meio... Hum. Vaza... De montec. Ah... É a 12 que esse cara tem... É boa... E eu acho que eu peguei ela... Isso é muito bom... Hum, cadê a arma dele... Aqui. Uh, nossa, eu tenho isso daqui Cara, isso aqui é muito bom Isso daqui é um rifle um rifle Nemesis Pela Pela cor dele é Ou ele é enraged ou ele é Nemesis É, ele é Nemesis, ó a cor Cor preta, a cor Nemesis Cara, isso aqui vai ser muito bom se a gente precisar Ai caramba não. Uh, que isso, lança granada Da hora eu vou usar o rifle comum. Se a gente encontrar um, um monstro único nesse mapa, a gente usa aquele rifle Nemesis, né? porque aí... Surpresa, é... é, porque aí acontece isso. Bom, vamos lá. Ele tá jogando granada. Eu também, também faço isso, mas... Agora eu tenho como lidar com ele. Viu? Bem mais fácil. Ui, ele derrubou uma, uma runa. Essa runa, ela dá pra gente regeneração, tá? Ah, as granadas... De... É, as granadas dele machucam um pouco. Au! E... Então, essa runa... Essa runa azul que ele derrubou, ela dá uma regeneração pra gente. Vocês podem ver lá embaixo. Que eu tô regenerando um pouquinho mais. Hum! Arma de, de gelo. É... Arma congelante, né? Tá ah, não quero... Não quero saber de você não, Necromancer. Sai daí. Oxi. Bom, então, ele me dá uma regeneração, essa runa azul. E ele derrubou pra gente essa... Essa shotgun aqui única, né? Essa shotgun lendária. Então, cara, é, é uma das armas bem úteis. Deixa eu... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Nas opções. Porque eu acho que eu esqueci de habilitar um botão pra trocar o tipo de arma. Deixa eu dar uma olhada. É. Acho que não. Acho que não sei fazer isso. Bom, fica pra um próximo episódio aí. Mas as armas, elas têm tiros... Tiros diferentes, então... É, aparentemente... Não sei onde está essa opção aqui, mas... Cara, esse Doom Shadow é muito chato, e quando ele morre, ele ainda fica vivo. Ele morreu. Não quero gastar muito dessa arma aqui também, porque não há necessidade. Ô, oh, maldito. Caraca, para com isso. Chato. Chato. Olha o oh, boneco. Não morre. Espera aí. Vou habilitar minha mira. Eu tinha desabilitado, mas eu vou habilitar isso aqui agora. Espera. Que sou eu? Uh... Mira, cadê minha mira? Aqui, HUD É. Perfeito. Pronto, agora eu tenho a mira. Agora eu, eu sei o que eu vou fazer o que eu tô fazendo agora. Então. Derrubou um negocinho aqui pra gente. Tinha alguém me atirando ali atrás. Achei. Olha, ele derrubou uma arma pra gente. Eu vou mostrar pra vocês como ela é. É.. Ela é uma metralhadora de repetição. Aqui. E ela faz isso. Essa metralhadora é Nemesis, tá? Ela é bem forte. Vocês viram com o que armas Nemesis fizeram com o monstro lendário, né? Então basicamente a gente tá muito mais sorte agora, então. Agora eu vou sem medo, né? Não tem medo mais não. Me ah, não peguei nenhuma chave. Aparentemente, a outra sala que a gente tinha visto aqui é a sala que tem os ovos de ouro. Com sua respectiva galinha. Vamos olhar aqui. A última vez que eu joguei esse mapa, eu tinha visto alguns monstros únicos nesse ponto. Você não é o único. Você não é o único. Eu não tenho medo de você. Você não é o único. Eu não... Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Obrigado, não atirar em mim. Também não tenho medo de você. Eu não tenho medo de você. É um pró chat Eu queria a, a dose dele. Eu também não tenho medo de você. Pô, ninguém tá me deu... Uh, tem alguém ali. É o quê? Doc no tronco. você? Ah, você é um cara comum. Cara... bem rápido nem precisei pensar muito não tô nem aí com você temos só mais alguns monstros né fase aparentemente pequena sem segredos também esse ódio eu percebi que ele não tem nenhum segredo é meio estranho isso mas bom eu não sei o que tem do outro lado então vamos tá não tem nada demais Tinha nada demais mesmo. Ih, acabou a fase. Nossa. Que... Ok. Foi rápido. Vamos fazer mais uma então que dá tempo. Vamos ver. Ah. Temos um imp aqui único. Ih, ele morreu. Não aguentou com a gente. A gente tá muito forte e... Cara, eu não, não vou largar essa arma aqui não, hein. Bom. Deixa eu trocar aqui pra 12 lendários. Dois quads. Perfeito. Uh, um cacodimon. Curiosidade sobre mim. Esse daqui é meu monstro preferido. Eu.. Tô muito afim de ter um ursinho de pelúcia de um cacodimon Eu sou viciado em ursinho de pelúcia aí. <risos> Ganhei! Essa é toda a história. Mas.. Enfim, fatos esquisitos. Ah... Falou. Bom, tem três portas com chave aqui. E... Eu não sei onde eu vou. Ah, tá. Ui, ui, ui, ui, ui. Oi, ui ui, ui, ui. ui, Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Não, não, não, não. Não, não, não. Me deixa. Me larga, me larga, me larga, me larga. Me larga. Esse imp é único, tá? É um fez. Ai. E ele consegue me matar se ele quiser. Bom, graças a... Graças a runa a gente... Conseguiu... Conseguiu sobreviver esse cara. Mano, Que ridículo. Muito ridículo Ridículo, eu não esperava não Vou pegar essa armadura vermelha aqui Será que é uma porta vermelha? Não, modo daltônico, né uh, Tá, então vamos pra cá é, Tá, abriu aqui Eu não gosto desse som Deixa eu pegar uma arma lenta O que, que eu tenho aqui? Como é que se lança a granada aqui um pouquinho? Uh! uh! Errou! Ai! Cara, isso aqui é muito forte. Só que eu achei meio lento. Serve pra mim não. Isso aqui serve. Hum, serve. Serviu muito no Nemesis da outra. Da outra fase, né? Vocês lembram. Cara, elite zombie eu. Com elite zombie eu não, não mexo, não. E eu não me importo com as consequências dele. Vamos um pouquinho dessa arma aqui. Congelar os caras. Tá. Tem uma rose aqui. Tá, eu vou ir de rifle. Eu vou abrir isso aqui. Ai! Muito dano. Toneladas de dano. Oh, meu Deus. Eu sabia que ia dar ruim. Ainda bem que não foi nenhum monstro do Nemesis. Por enquanto. E eu não gosto desse barulho. Ah! Não, não fez diferença. Uh! Mancubus. Sai. Sai, sai, sai, sai Falou Tá, eu Eu acho que eu abri a porta do outro lado, né Só mais gente. Intima... É, eu peguei a... peguei a porta do outro lado Cara, cheio de portinhas secretas eu... Tá, tem gente teleportando Eu não quero saber disso Ai, o que que será Quem me aguarda Cara, eu odeio. Eu odeio muito esses bichos. Cara, Railgun. Essa arma ela é muito boa. Tipo, o tiro dela, ela tem zoom. É bem legal. Só que ela demora um pouco pra atirar. E cara, eu.. Eu não sei como. Como que eu vou fazer aqui. Eu tenho certeza que eu vou abrir essa porta e eu vou me. Eu vou ficar muito chateado. Corre, sai, sai, sai, eu não quero Eu não quero ouvir de vocês, não Na moral Sai daqui Nossa senhora Bom, nenhum monstro monstrônico, ainda bem Então vamos pegar isso aqui Vamos pegar um pouquinho de armadura, vida Eu quero olhar o que abriu aqui Abriu a última porta lá pra gente Eu acho que já vai ser o final Tchau ah, aqui. Tá, eu apertei esse negócio da porta amarela. Eu acho que era aqui atrás, né? Ah, era. Tá. Era aqui. Era aqui, mas ele abre o quê? Deus sabe. Bom, tinha um caco de aqui. Vamos aqui, então. Deixa eu ver. Ah, abriu essa porta. Tchau. Abriu aqui você... Tá, agora ele vai abrir a. Ah, la la tá. Eu não gosto de surpresa, tá gente? Por isso que eu tô. Tô <risos> reagindo assim Tá não vou me importar com você Guardião Tchau É Eu não preciso gastar muita coisa com você também e matamos todos os monstros. Nossa, aparentemente um vídeo tranquilo, né? A gente não, não nos ferrou muito. E graças a Deus, foi uma passada de mão na cabeça da justiça. E é isso aí, pessoal. Me teleportaram pra trás. Ai. Por que, que será que me teleportaram pra trás? Ah, ué, ué. Não entendi. Ok, bom pessoal, a gente fica com esse ponto de interrogação gigante aí na cabeça agora, né, e é isso, então próximo vídeo, mais sofrimento aí, mais surpresas e mais interrogações, bom, que é o Máquia, tchau pra vocês!